Olá! Você conhece alguém que não sabe ler nem escrever, mas quer muito ajudar essa pessoa e não sabe como? Então olha só que ótima notícia! O Instituto Paulo Freire está abrindo as inscrições para o curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Realizado pela EAD Freiriana, é um curso 100% online e terá como docentes. Carlos Rodrigues Brandão, Moa Gadote, Angela Bizantunes, Paulo Roberto Padilha, Francisca Pini, Sheila Secon, Sonia Couto e eu, Simone Li, que falarei um pouco sobre a psicogênese da língua escrita e etnomatemática, entre outros temas. Você não pode ficar fora dessa. Foi um curso de muito sucesso em 2020 e devido aos tantos pedidos, Abrimos mais essa turma em 2021. Não perca essa oportunidade. Dois lembretes. O certificado desse curso é de 48 horas, mas se você optar em participar publicando um artigo no e-book do curso, o certificado pode chegar a 72 horas. Estudantes têm 50% de desconto sobre o valor do curso. Vai lá, entra no site, conheça todas as vantagens e faça a sua inscrição. Participe, não fique fora dessa.